Desde que eu me, me reconheço, enfim, eu sempre gostei muito de ajudar. Viajo pelo menos uma vez por mês para dar treinamento, sempre capacitando as mulheres. Daí comecei a ver a Lígia com essa novidade. Eu falei, puxa, legal, né? Vou, vou lá. E para mim, o thank God it's today é, foi muito importante. Hoje eu desenvolvi um planejamento, eu trabalho muito melhor, sou uma profissional muito melhor. Então, meu business não é só uma CF. Não é só melhorar a vida da mulher, mas ser mãe. Então eu acho que o TGI, além de ajudar na minha vida profissional, na minha vida pessoal, ainda proporciona tudo isso de bom para todo mundo que, que participa. E a Lígia é a grande inspiradora né, dessa transformação. Eu acho que ela tem realmente essa capacidade de, de inspirar essa mudança. Eu sempre fui muito certa daquilo que eu queria. Mas eu cheguei num ponto que eu falei, gente, mas eu preciso, preciso de algo mais, eu preciso ajudar as pessoas, eu não estou resolvendo o problema de ninguém. Me abriu os olhos, o Ten God entrou na minha vida desde dezembro, quando eu criei a D1UP, uma empresa de organização e upcycling de ambientes e objetos. Eu agradeço muito a Lígia, porque realmente eu sinto que... Ela conseguiu fazer isso. Eu comecei a fazer o Thanks God num momento muito importante da minha vida. O Thanks God, ele serviu para mim para fazer uma grande imersão em mim mesma. Então é para olhar para dentro, para realmente entender e estruturar qual é a melhor maneira de eu recomeçar a ressignificar as coisas dentro de mim. Então o Thanks God, ele serve exatamente para você conseguir identificar o que é importante para a sua vida e automaticamente envolver toda a sua família com isso. Eu já trabalhava com treinamento corporativo e o meu crescimento dentro da empresa não continuou como eu gostaria. E depois de muito tempo é, em busca dessa, desse objetivo veio a virada de chave final nesse né, de, processo. Já estando aqui no, no, na nossa, no nosso curso, eu consegui me reconectar com aquele momento em que eu enxerguei que o meu propósito é transformar a vida das pessoas. Tudo começou muito cedo na minha vida e aí eu sempre quis ser advogada. Aí minha filha nasceu, fez cinco, fez seis, e enfim. A segunda chave mudou quando eu engravidei do Rafael. Até que aconteceu um fato muito curioso na minha vida. A chave virou, virou de que o direito não vai ser a, a estrela da minha vida. E aí essa amiga falou, olha, tem um curso e me mandou, quer se inscrever? Quero te diar, te dei e vim. Assim, a primeira mudança foi o encontro. E aí você vê que todo mundo está sempre à procura de alguma coisa que você acha que é só você. É, esse projeto, desse negócio, está me dando, assim, uma ânsia de viver inusitada na minha vida que há muito tempo eu não tinha. Se não der nada certo, eu ainda estou afim de fazer alguma coisa e tá legal, e beleza, e isso aí. O Business Academy... Uh, para mim é um um curso um, um, uma academia mesmo de formação de pessoas de pessoas com propósitos e que vão realizar os seus propósitos com consciência com profissionalismo faz a diferença na vida Faz, fez na minha vida e pode fazer na vida de outras pessoas, que queiram se encontrar, que queiram saber qual é o seu propósito. Se redescubram, se olhem, se empoderem do seu poder. Foi uma ferramenta para que eu olhasse e entendesse é, tudo isso. Fui durante muitos anos profissional da área de TV e hoje tive uma grande transformação na minha vida. Eu vim fazer o TID para para procurar uma uma solução aí para alguns problemas que eu estava tendo de busca profissional. Eu cheguei aqui através da Lígia, eu estava fazendo uma sessão individual e ela me convidou para o grupo. Eu acho achei muito interessante o trabalho do grupo, porque ele foca você em se centralizar, descobrir o que está acontecendo, o que você quer fazer, se você está buscando empreender para alguma coisa, seja profissionalmente ou pessoalmente, é, você precisa ter um planejamento e eu acho que o grupo dá isso. É bacana. E... Vale a pena. Nos momentos de escolha de carreira, de trabalho, enfim, eu pensava muito em quem eu era e o que eu queria fazer de fato. Eu fui fazendo parceria com as áreas, com a área de recursos humanos, com a área de logística, com a área industrial. E eu entendi que meu papel era, de fato, ajudar as pessoas a se conhecerem. Ali começou, de fato, um movimento muito grande de mudança. Eu aprendi que toda a nossa trajetória é, de fato, muito importante. O passado é maravilhoso, é importantíssimo, mas ele é passado. Hoje eu vivo pelo meu propósito, eu acho que as pessoas só vão ser felizes e realizadas a partir do momento que elas passarem pelos processos internos delas. E aí quando eu cheguei aqui, acho que a primeira surpresa muito boa foi reencontrar a Lígia, que eu já conhecia, a gente foi amigas na adolescência, no clube. Trabalhei nove anos numa agência grande, onde eu comecei como mídia e terminei como atendimento e comecei a trabalhar na Beferraz e atender a Ambev. Eu estava há dois meses de casar e eu não conseguia fazer nada do meu casamento e era o meu sonho me dedicar, arrumar o meu casamento. E eu acho que nesse dia minha ficha virou, de assim, não, eu não quero mais ser isso, eu não sei o que eu quero ser, mas publicitária e outra chavinha minha virou quando eu estava na maternidade e eu tive a minha primeira filha. E o tempo foi passando, uma tem seis, a outra tem quatro, e o que, que eu percebi? Que eu gosto de ser mãe. Eu acho que o Business Academy, ele... Foi bom para eu perceber que hoje, neste momento, assim, a minha chave vai virar de novo e eu tenho certeza que a hora vai chegar. Mas hoje, assim, eu sou a Marcela, que foi publicitária, que é mãe e que eu gosto de ser mãe e me dedicar às minhas filhas.